O que que diabo está acontecendo aqui? Olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. Hoje nós fomos brindados com mais spoilers de Lua Arcana e, bem, algumas coisas estão acontecendo com essa nova coleção que estão causando uma certa repercussão nos grupos de Magic, principalmente nos quais eu acompanho no Facebook. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo por aqui, ok? Foi revelada uma nova mecânica chamada Meld. Basicamente você tem dois cards que se fundem num só Uh, inclusive as artes dos dois cards ficam juntas, né? você tem uma arte na frente e atrás vai ter dois pedaços de uma mesma arte para uma carta maior, uh, fundindo as duas cartas numa só. A mecânica nova deu uma certa repercussão nos grupos de Facebook sobre Magic the Gathering, uh, que giraram em torno da neutralidade e em torno do completo desapontamento e medo de que o jogo acabasse. Não que dissessem que o jogo poderia acabar por conta disso, mas é que tem aquela galera que fica extremamente desapontada e fica expressando esse desapontamento nos, nos comentários e é quase como se fosse acabar o Magic. Eu sinceramente acho um pouco exagero, porque o Magic já passou por outros momentos em que ele teve mecânicas que eram consideradas esquisitas e muitas pessoas achavam que isso ia ferir o jogo de alguma forma. No entanto, elas passaram pelo jogo e ele continua aí até hoje. Vamos falar da, dos cards duplos, que saíram, se não me engano, lá pelo bloco de invasão. Esses cards, o próprio time de pesquisa e desenvolvimento da Wizards falou que acabaria com o Magic. No entanto, eles passaram pelo Magic e o Magic continua aí. Então eu acho que essa reação com essa nova mecânica está um pouquinho exaltada. Acho que com o um tempo, com mais spoilers surgindo, as pessoas vão olhar e. né? Não é tão ruim assim. Eu sinceramente até gostei da mecânica. Achei diferente, achei interessante. Uh, dois cards formando um só. E isso naturalmente me lembra o Big Furry Monster, que é uma carta de Unglued, que é de um dos Unsets uh, de Magic the Gathering. Uh, Big Furry Monster, eu acho que na verdade a sigla era outra e o nome era outro, mas... Isso é um segredo que eu vou guardar pra mim. Apesar da repercussão negativa, nós tivemos alguns spoilers desses cards com Meld. Vamos dar uma olhada neles. Bom, então vamos dar uma olhada nos nossos dois primeiros cards. Nós temos aqui Graf Rats e Midnight Scavengers. Essas duas cartas se fundem e formam... Chittering Host. Ele tem ímpeto e ameaçar... E quando ele entra no campo de batalha, todas as outras criaturas ganham mais um, mais zero e ameaçar até o final do turno. Os nossos dois próximos cards com meld são Hanweir Battlements e Hanweir Garrison. Você paga alguns custos e você acaba fundindo os dois cards numa carta chamada Hanweir Writhing Township. Writhing or Writhing Township, eu não sei se tá certo, mas enfim. Aliás, essa carta ela foi spoilada até antes uh, da gente ver cards com meld aqui nos spoilers de Luakana. Arcana. Henry the Wrythin Township tem Atropelar e Ímpeto. E quando ela ataca, você coloca duas fichas 3-2 do tipo Eldrazi Horror no campo de batalha virados e atacando. Forte. Eu acho, achei bem forte, na verdade. Nossos dois próximos cards são um dos spoilers mais aguardados, talvez, por alguns que queriam ver a reaparição desses anjos em Nistrad. Nós temos aqui Gisela, The Broken Blade, e Bruna, The Fading Light. As duas se fundem e formam Brisela, The Voice of Nightmares. Sério, gente, Brisela. Brisela, tá ligado? Brisela. Não... Saiu. Tá. Enfim, ela é uma criatura 9 barra 10 que tem voar, uh, iniciativa, vigilância e vínculo com a vida. Seu oponente não pode castar mágicas de custo convertido de três 3 ou menos. Mas o melhor mesmo é o flavor da carta. Escuta só. Ao saber o que se tornaram as suas irmãs, cigada pôde apenas quebrar em pranto. <risos> É incrível, é triste, é horripilante, é tra uma tragédia, é tipo... Esse bloco, assim, em questão de flavor, eu vou falar uma coisa pra vocês. Luarcana tá sendo extremamente intenso na questão do flavor. Essa é a minha sincera opinião. Mas é isso aí. É claro que nós tivemos mais alguns cards de Luarcana que foram spoilados hoje, mas eu queria dar um foco maior nesses cards que tem essa mecânica nova, que foi bastante polêmica hoje nos grupos do Facebook. Gostou desse vídeo? Dá aquele joinha esperto pra gente aqui embaixo para ajudar o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se na Biblioteca de Alexandria para não perder os próximos vídeos. E comente aqui embaixo o que você achou dessa nova mecânica de luarcana. São vocês através desses comentários que fazem com que a Biblioteca de Alexandria cresça e se torne um lugar com melhor informação para todos os Planeswalkers do Multiverso.